Fala galera, TV Jael na área, mais uma entrevista aqui pra vocês, mais um programa aqui no canal. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no canal mais um convidado pra arte especial. Com vocês o ator João Signorelli, uma salva de palmas pra ele. Oh. <risos> Tudo bem, João? Tudo bem, Israel. Alegria estar recebendo você aqui em São Paulo. Oh, Maravilha, direto de São Paulo aqui. João, se apresente é gente que o tipo pessoal. Meu nome é João Senhorelli, eu sou ator profissional há 50 anos. Na vida. É, tenho 67 anos, já fiz muitas novelas na Globo, na Band, na SPT, na Manchete, na Record, muitas peças de teatro, alguns filmes e sou muito feliz como ator. E João, conta aqui pra gente como você iniciou a sua carreira de ator. Pode Sim. segurar o microfone. Eu, eu comecei numa peça infantil chamada Toma da Mônica contra o Capitão Feio. Em seguida, eu entrei no elenco do Homem de Alamancha, com Paulo Trame, Bi Ferreira, e o Grande Hotel entrou no elenco. E quando a gente foi estrear no Rio de Janeiro, o Grande Otelo me levou para a TV Globo, isso em 1974. Aí fiz a minha primeira novela chamada Super Manuela, Marília Pera, é que, Paulo é. José. É antiga, 74, é. acho que é. você nem tinha nascido é. ainda. É. <risos> E aí comecei, comecei a fazer TV Globo, aí quando você faz a TV Globo, as todas as portas se abrem. É, voltei para São Paulo, trabalhei na Tupi, é, comecei a fazer teatro, depois voltei para a Globo em 85, fiquei 10 anos na Rede Globo, de 85 até 96, onde eu fiz Bebê a Bordo, Top Model, Dono do Mundo, é, Pátria Minha e mais recentemente Senhora, é, Senhora do Destino, Caminho das Índias e Salve Jorge. Você é do... fez, fez quem mesmo? Me salve, Jorge. Eu fiz o último capítulo, o suposto chefe da Cláudia Raia. Ah, agora eu tô lembrado. Que eu fiz duas cenas no, no último capítulo. Agora ela foi se esconder, a não foi se esconder. Ela foi fora. saiu fora, saí fora ah, e ah, é. entreguei ela pra polícia. <risos> Muito bom. Você conhece Roberto Haltri? Um amigão, ele e o filho dele, Miguel. Parceirão dele. Roberto. Ele fez o galego na novela. Ah, sim, sim, lembro. O, eu conheço sim. Moro um, no meu coração, eles abraçam Roberto e Miguel. Que legal, um abraço para vocês. <risos> E, João, e você fez também uma novela muito marcante na CBT. Foi uma novela Chiquititas. Uhum. Você ajudou o Miguel e a Gabriela, que é a Nayumi. O ator, acho que é Daniel, alguma coisa. Daniel. Aí você fez com a Nayumi com o Daniel. Uhum. Como foi para você fazer essa participação que marcou na novela? Foi uma participação muito marcante. quanto para frente, como é que foi essa participação especial? <risos> então, foi muito legal, porque o Reinaldo Buri, que era é o diretor do Chiquititas, dessa outra de Chiquititas, foi o diretor do Super Manuel foi foi o meu primeiro diretor na televisão, foi que me deu a oportunidade de entrar na, na TV Globo. E quando ele me convidou para fazer essa participação especial, né, fazer o Joaquim, que era um personagem muito bacana... Joaquim João, vamos convidar! É, João, João. <risos> Aí eu fiquei muito feliz, ele falou, oh, João, são 15 capítulos só, eu falei, não, eu quero fazer, é uma novela de sucesso, a primeira versão eu já tinha gostado muito, e poder fazer um trabalho na televisão voltada para o público infantil, é né? juvenil, é muito bacana. Então, eu gostei muito de fazer, Adorei poder salvar a Gabi da Carmen, <risos> ajudar o menino lá, o Miguel, e hoje a, a, na rua as crianças Você conhece? Me reconhecem, falam muito comigo, adoram, tiram fotos, então essa manifestação das crianças por um ator é muito bacana. Muito bem, quem não assistiu Chiquititas, quem assistiu e quer assistir de novo, tá no top 10 na né? Netflix, é é Netflix, né? Tá na Netflix, né? Netflix. Faça aí de vez em quando na Netflix, acho que é... Faça, Tem, tem o YouTube também. No YouTube tá no também, Netflix. exatamente, no YouTube também. Na Netflix tá acho que top 9, top 8, ah, tem é alta lá. Ah, que bom, que legal. Ah, mas... não, a novela é muito bem feita, muito é. bonitinha. A história é muito bacana, eu adorei fazer. Ah. Então, gente, assistam. Ele tá lá arrebentando. <risos> e João, conta daqui um pouquinho, você tem um projeto assim agora em 2023? Tenho. Ah, eu tô eu estou me dedicando há 20 anos, eu faço um espetáculo de teatro sobre o uma Mahatma Gandhi, que é um monólogo e então eu estou há 20 anos fazendo essa peça, tem uma outra peça também sobre Fernando Pessoa e uma peça sobre Chico Xavier, então eu estou com três espetáculos de teatro, então 2023 a princípio eu vou fazer essas peças, mas é claro que eu adoro fazer televisão, adoro fazer cinema, se surgir algum convite, eu estou aberto, Olha, mas a então. princípio são só essas três peças que eu vou fazer. se ser aí, em 2023. 2023, a gente está viajando, vamos agora em fevereiro para Poço de Caldas, depois vamos para Minas, estamos viajando com as peças. Ah, no Brasil todo? No Brasil todo. Só vai até no Rio, no Rio vai assistir. Olha, no Rio quando tiver eu te aviso, ah, não está ajudando não, mas eu te aviso. Vamos embora. E João, por favor, divulga aqui o teu Instagram, que você ah, pode sim, me seguir. Sim, Queria convidar vocês a me seguirem, o meu Instagram é signorelli é, tá. 2 lz Oficial. Então é S-I-G-N-O-R-E-2-L-Z. João Senhorelli é Oficial. Me sigam aqui no Instagram que eu Sim, tenho bem. muito prazer em postar coisas sobre as peças que eu estou fazendo, as agendas, algumas reflexões. Então espero vocês lá no meu Instagram. Aqui, ó. Só seguir. <risos> e, João, eu vou te um conselho, uma dica para dar para quem quer seguir a carreira artística, para quem quer ser ator, atriz. Olha, é uma, é uma profissão muito bonita. É, um, é quase um sacerdócio, né? é uma missão então eu, eu sugiro que quem queira, queira seguir essa carreira procure um bom curso, São, São Paulo e Rio tem bons cursos acho que no Brasil inteiro tem bons cursos mas uma coisa muito bacana é ler muito ler bastante, ficar íntimo das palavras porque nós atores quando ficamos íntimos das palavras a gente consegue se expressar melhor então, eu leio pelo menos meia hora por dia um livro leio o um jornal do dia vejo muita, muito filme, gosto de ver novela para ver os colegas, para ver as tramas, então é assim é ir a teatro, assistir teatro, assistir cinema e ler muito e saber que é um, é um trabalho árduo tem que estudar muito, tem que se preparar muito, vai abrir mão de muita coisa Sim. porque a gente trabalha na hora que as pessoas estão se divertindo a gente abre mão de festa é. a gente abre mão de tudo, mas eu acho que essa é uma profissão linda você poder se expressar, você poder passar uma ideia, poder passar uma emoção para quem está te assistindo isso não tem preço e João o que um artista precisa, ser, precisa ter para ser um bom artista? Olha, precisa ter muita cara de pau <risos> e não ter medo de se jogar porque nós atores, nós artistas ou músicos, bailarinos, cantores, artistas plásticos, a gente se joga, a gente se entrega, entrega a nossa energia, a nossa alma, o nosso pensamento e não pode ter medo não pode ter medo da crítica, não pode ter medo do que os outros vão falar. É claro que a gente quer sempre agradar o outro, né? Mas sempre vem um comentário negativo, então é isso. É não ter medo... É saber lidar. É, saber lidar com isso e ter muito amor pelo que faz, assim. Quando você faz uma coisa que você ama, meio caminho andado para o sucesso, está dado. Muito bem. Uhum. Agora, João, voltando um, um tempinho atrás, na sua participação de uhum. como você ficou sabendo que você ia participar da novela? Como foi a sua reação? Olha, eu estava em casa um dia e a assistente da Márcia Ítalo era a pessoa que cuidava do elenco do, da, da, da novela. Acho que a é Isabela, me ligou e falou, olha João, o Buri quer que você faça uma participação em Chiquitlice. Eu fiquei muito feliz, porque isso aí, é, como eu viajo muito com as peças de teatro, eu não tenho tempo de fazer novela inteira, eu não tenho tempo de ficar oito meses à disposição da emissora. Então, quando me chamam para fazer uma participação especial, eu adoro, porque eu adoro fazer novela. Então, quando o Buri, através do departamento de elenco do SBT, me chamou, eu fiquei muito feliz, tinha uma brecha na agenda então eu pude me dedicar assim a... gravamos quase um mês, foram 15 capítulos deu um mês, um mês e meio de, de, de gravação E teve alguma série que você vai gostar de gravar? Não, não. Teve, teve uma muito bacana quando eu encontro a Gabi desmaiada no meio do mato ah. o Joaquim a carrega no colo leva para casa e a mulher dele que faz as geleias e tal a acolhe e na cena seguinte eu estou pintando um quadro você começa a dar aula de pintura para a Gabi. Então foram duas cenas muito bacanas. Muito bem. E, João, e agora não fiz uma brincadeira que é assim. Vou falar uma parábola, A você define ela com outra, tá bom? Como é que é? Vou falar uma parada. É. aí você define ela com outra parada. Tá bom. João. Buscador. Joaquim. Um presente. Salve Jorge. Uma grande novela. Futuro. Não sei o que traz o futuro. Família. Fundamental. Amigos. De viver sem amigos é como morrer sem boas lembranças. Chiquititas? Adorei a novela. Muito bem, gente. Ó, gente quero que vocês compartilhem essa entrevista para todo mundo. Divulgue o canal, siga o João. O Instagram dele está aqui, né João. Isso. João, você quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Olha, eu queria mandar um grande abraço para todas as pessoas que assistiram Chiquititas. queria mandar um grande abraço. Grato a você, Israel, por estar um tá me entrevistando. dar a oportunidade a gente falar com o nosso público e dizer assim que a razão do nosso trabalho são vocês. Então, Sim. nós amamos vocês, estejam sempre perto de nós, nós vamos dar nosso amor, nossa alegria, nossa arte, nossa energia para vocês se divertirem, pensarem e tentarem ser pessoas melhores, como eu tento também ser uma pessoa melhor, e a arte faz isso. João, é, então, muito obrigado. Obrigado, João. Se tiver morreu com a sua peça, né? Tchau, assim estou com o seu telefone, estou com o seu contato. Chegando no hit, avisa e você me ajuda a divulgar. Fechou, tia Fechou? gente, sim. Combinado, muito <risos> bom. Então é isso agora, Compartilhe para todo mundo, gente. se inscreva no canal, arrumar mil inscritos, tá bom? É... João, um grande abraço. Muito obrigado. obrigado. Boa cidade ah, em São Paulo. Boa, muito obrigado, estou adorando a cidade. Legal. Muito bem, diretamente de São Paulo, gente. E é isso, quando tiver no Rio, vamos que vamos com as suas peças, gente. E a luzão agora foi frase final que é assim, curtiu, curtiu, curtiu, curtiu. vai ver se eu estou online. Curtiu, curtiu, curtiu Isso. e vai ver se eu tô online. Valeu, galera, e até a próxima entrevista. <risos>